Bora, bora, só joga Tem... Tem Nilo, tem Nilo Tem A, tem A dois aqui, galera Mais um aqui viu? Fica aí, Vi Deixa que eu jogo, deixa que eu jogo Deixa eu jogar, deixa eu jogar okay. ah, deixa eu... Mais um aqui Dois, dois, dois, dois, dois Ó, oh, três global velho Nossa senhora do céu, né, Psy Esses globais são muito bons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 O mais caro do Brasil. Avali. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Guys, essa partida que vocês irão assistir, eu joguei com essa Classic Knife aqui, que no caso é uma Classic Knife Golden Mano, é uma faca sensacional que eu gosto muito. Alguém recentemente lá no net né? Vocês assistiram. Porém, eu decidi que eu farei um desafio para vocês com essa faca. Seguinte, se eu sorteio essa faca agora pra geral, será um sorteio pra duas, três mil pessoas. Um sorteio pra duas, três mil pessoas, a chance de você ganhar é muito pequena. Agora, um sorteio pra 10 pessoas, tá ligado? Aí já é outro esquema. Aí você já tem 10% de chance de ganhar. Rapaziada, é o seguinte, você que joga CSGO, você que gosta de CSGO, faça parte da minha comunidade lá na Faceit, a Matilha. A comunidade já está online você basicamente precisa fazer cadastro na Faceit, cadastrar lá CSGO, provavelmente você já tem, enfim, entre no meu clã e no final de dezembro os 10 jogadores mais ativos participarão do sorteio dessa Classic, são os 10 jogadores mais ativos, porém Pensa comigo, se você joga em time Ou seja, se você joga com cinco amigos Teoricamente serão os dois times mais ativos que Irão concorrer a essa faquinha E até lá eu trarei Várias e várias outras skins Premiando jogadores mais ativos Então faça parte da matilha lá na Faceit O link tá na descrição aí pra vocês Ó, confia no pai Entra lá que vai ter muita, muita novidade Muita novidade mesmo, confia em mim Recado dado, vamos pra partida Ó, vamos, vamos ruxar B pelo meio, pelo Rio Nilo, tá ligado? Obrigado. Só, ah, só me segue, só me segue galera, só me segue. Lucas! Ó, eu vou virar a Skirt aqui. Ó. ó, mira ali. Tomou, tomou pai, tomou o um HS aqui, ele rushou. Ele tomou o Lucas. Boa. Planta, planta, eu sou eu. Vou ficar aqui com o Perry, vou ficar mirando o Perry. Peguei um nas derrubas. Pode, é pode ficar mirando, pode ficar mirando. CT é minha nas derrubas. Costa, tem um cara. Costa. Meio, tem um cara meio, né? Costa, costa, costa, costa. Costa, costa, costa, costa. costa. costa, costa, costa. Ah, ah, ah. Para pra matar. Quero ter alguma velocidade. Tá querendo essa smoke, eu acho, Felipe. A sensação que ela se olha no que. Uuuuh! Luva branca. Ixi, meu Deus. Sério, quero ter luva branca, velho. Fechei tudo, mano. Não troca, olha, mano. Olha, é, feio demais, mano. Michael Jackson. Ah, velho. Joga aí, galera. Joga aí, galera. Dei 9. Boa, boa, boa, boa. Mano, dá uma marcada aí. Eu vou marcar B. Deixa a bomba aqui na base. Dá uma marcada The aí. North, tá ah, compra lá, você falou. É, compra lá. Eu tô cancelando mas morreu. BNOT fez. Puxou um B, puxou um B. Eu o Brasil. tomou maquia. C4 não tá com ele, mano. Pode ir de boa. Traz esse pilar aí. Valeu. Vai ter que forçar, rapaziada. Vamos fazer o rush de nilo todo mundo agora, do pisto. Tá é, Dá pra subir aqui? Relaxa, pode parar, pode parar, joga a parada agora. Segura um pouco agora. Tá. Pega é, a, bateu, a né? rotação, pega a rotação. Pode tomar do meio, vou smocar não, lá. Não, Ai, eu, não não. Acho, é. Pode ter rushada ali, pode ter rushada ali. Pode, pode vir, galera. Ele pode ter um aqui, o. Oh, oh, oh. Se fecha aí, galera. Pode lutar Felipe. Tá, tá, base. Base deles. Base deles. Vamos Vai indo bem no chill, vocês. Eles podem bangar lá, toma cuidado. Então, vai, tipo, já esperando essa bang. Eu vou tentar pescar o cara da escada. Quando eu matar o cara da escada, vocês, mano, explode, fechou? Me viu aqui. Pode B, pode B. Pode B que eu tomei um avanço fudido aqui. Bangar uma. Bangar outra. Errei a Bang. Esqueci a missão. Na escadinha, na escadinha. Uma escada. Tem costa aqui, Rafão. Batei. Escada, escada. 81. Rafão, aqui, joga! Noite, Azul! Caiu, caiu. Rafão caiu. Se fecha aí, perreiro. É um X1, perreiro. Voltei, mano. Tá falando com a minha mãe, foi mal. Ele tá de volta. Então, foi um Bzinho, é? é de um Ele mesmo não precisa e ele volta no jogo. Não, e ele voltou em um é, cima. Tem dois, tem dois. <risos> Calma aí, segura um pouco aí. Quem que tá vivo? O 4 tá lá na B, mano. Ele ruxou B, o cara? Não, não. Oh, é muito tiny, velho. Eu puxo a granada e o cara aparece, velho. Apareceu dois ainda. Ai, toma dos... Tem isso, tem uma tem um aqui. Não. Precisa jogar, Tá, tá. Vou chamar a atenção aqui, vou jogar primeiro. Pode B, pode B. Pode B. Boa! Ai. Ô Lucas, que que nós fez aqui esse round? Eu não espero fazer maldade com ninguém. Passa pulando, passa pulando com tudo, passa pulando com tudo pro outro lado. Boa, boa, boa. Tem um aqui. Tem que olhar. Ah, nada. Esses caras aí. Olha isso, zero Relaxa. Boa. Segura um pouco, segura oh, um pouco. Oh, Sério, tio. ô, Azul volta, e pega a bomba. Lucas tá estranho. Tinha a casinha, Lucas. Matou? embaixo, Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem um entrada da. Quer trocar de arma, Lucas? Eu ia jogar só de pistola, mano. Eles iam ganhar tudo, eu acho. Costa, costa, costa, costa, bem. Buraco, eu acho. Vai ter costa. Tá na verdade. Eu preciso que falando com a minha mãe. Ou foi a gente pra guardar, pá. Pra... Vamos pegando esse avanço aqui, Felipe. Vou bem ali. Esse cara é afiado, tá aqui. pô. Não gosto de saber, não, cara. Vai bangar aqui, eu acho. Deixa uma na pistola. Deixa eu abrir no pixel no pixel. Peguei costas. Bomba, matei. Pode vir, galera. Ó, oh, banguei, vira, vira. O buraco. Tá buraco, tá buraco, tá buraco. Relaxa. Já smokei, já. Matei. Bangou. outro vindo básico. aqui. Peguei, tá basic. Boa. Ó, oh, vamos dar uma marcada de novo? Eu vou lá B solo. Deixa eu B solo. Ah, tá de AK, viado. Essa bala de AK. Okay, e o não... Vai não, tô aqui. Oh. Tomei de AWP da B, mano. Né? Deixa o Felipe jogar primeiro. Sou um. É Outra aí, o outro aí. Caiu? Tá embaixo. Quem é Spike? Nossa senhora. Que jogada é essa? Nossa jogo, senhora. Cara. Já ganhou já. Esse foi o, esse foi o Chris. Boa! Boa. Não, parceiro, tô ruim da cabeça. cabeça <risos> o daqui tomou mel já. <risos> Tão, for, tão forçado, galera. Pode ser stack B. Toma um tiro no pé. Pode entrar B. Toma um tiro no pé de Alp. É. Pronto. O é tá esmocado pra nós. Pra ai, rushou aqui. Eu sabia. O joga muito, boa, boa. Né? boa. Tem, tá tem um foda. miado, Perri. Tem colado, colado, Rafão. Tem, tem. toma um tiro no pé. Tá miado. Pode comer. Ué. Mano, eu sou raqueiro. Nossa, esse daqui tomou nele. É vai, vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Boa galera, boa galera, lindo, mano. pegar nas ideias. Ideia. pegar nas ideias. o não pegar a costa. Gente. Ai, eu Bora, bora, só joga. Eu fico aonde então? Já foi, vai só Por onde? Morreu, tá os caras vão é. é. aquele tava jogando bocão Tudo bem, galera, de novo. É tomou tiro no Felipe, tomou tiro tiro, Felipe. Ai, eu tava tem um, Relaxa, Ria jogou, pai. Vai ter costas, vai ter costas de vocês. Costa CT, Rian, costa CT. Pedrada, Pedro Lucas. Mano. 62 dentro do bomb. 62 dentro do bomb. Matou, Afon. Esse cara, bom, costas, mano. Mano. Esse cara tava costas mano. costas, mano. Esse cara tava carrega, carrega na... essa merda, mano. É carrega casa. essa merda, carrega é. essa merda. É. É. É. Vem comigo aqui, Afon, Confia. Ai, mano. <risos> <risos> cara foi pela... Tá vendo, Felipe? Tá aberto. <risos> Você dano, Rafa? Não, nada. Eu tenho 17 nele. Ele vai dar um fake. Aí depois ele vai perguntar. Nossa, não precisava ter ido lá para oh, cima do bomba. Tá, vou ficar aqui, tá? Tem B já. Fecha, Felipe, eu pego passando bomba. Cuidado com a escadinha só. Mocou, não tô mais vendo. Boa, louco. Mais um, Felipe, mais um, Felipe. Vai, vai, último B, último B. Não vai um por um, não vai X1, não vai X1. Mais um. Boa! Perdi, mano. Ó, tem al pega uma Alpi atrás do Bomb pra mim, pega uma Alpi atrás do Bomb, boa. Aqui, Rafa, ó. Bang B já. Pode ter aqui, não tem não. Encosta oh, okay. aí, costa aí desconta aí, Felipe. fica peitando, pai. Esbil já. Assim. Tem, tem nível tem nível Dois aqui, galera. Mais um aqui. Viu? Fica okay. aí, Vi, Deixa que eu jogue, deixa que eu jogo Deixa que eu jogo, Deixa que deixa eu jogar Mais um. Dois, dois, dois, dois. Mais um. Mano, o jeito tá muito lindo, pai. Tava aqui, tava aqui, tava aqui hoje. Que isso, Ó, tá Nilo, Nilo, Nilo. É. Não morre, não tá, morre, não morre, não morre. 98, Viado Tá bom, 98. não morre, não morre, não morre, não morre. Ó, escada, escada, escada, escada. Escada, escada, escada. Posso pegar Vem Lindo terra? bomba já. Boa, galera. Mano, deixa o solo B esse round. Se for, vou gritar logo de início, mano. Vou ficar aqui, ó. que saco não te ajuda as ideias. Eu vou ficar recuado nesse meio, Bang B. Fica ali na porta, galera. Vou esmocar ali. Eu smokei. Ai, meu Deus. Relate. De nossa, nossa, não sei o que esmocou é, melhor, velho. querer. Olha a minha. Vai, Lucas. Fica aí, fica aí. Fica <risos> aí. Vou puxar ali pra ver se a gente tem Boa, Lucas. Rucu agora. Vamos administrar essa vantagem. Smokear, smokear. Pode ir do lado, Felipe, se quiser. Esmoquear. Boa. Entrar aqui. Trashbank. Tem um mim, viu? Tá, relaxa. Tô mais smoke aí, rapaz. Smoke aí nós. Pai. Tem, tem, tem, tem. Entrou mais um, mais um. Ajuda, ajuda, ajuda. Tem. Tem. Tem. Tem. C4, C4 lá, pai. Aqui galera, dois aqui dois aqui Tá, aqui. Bata, bata, aqui, bata, é tá lá, tá lá pode, pode ficar aí de boa agora Hum, assim, tá lá Não, não, não Mais um Too easy uh -huh. Acabou galera Mano, o cara não espera outro, tá ligado ah, Rafa, quer, que quer que eu mangue lá? Ah, tem Ai, nilo, meio Nilo, meio Nilo. Vai, vai, vai. Vamos aí, meio Nilo. Tá pronto? Nilo, vai, Fé. É vai, Fé. Vai, Fé. Fecha aí, galera. O P tá morto. Opa! Ó, oh, três globais, velho. Nossa tá senhora porra. do céu, né, Psy? Esses globais são muito bons. <risos>